As lutas da vida te faz chorar Mas lembre que Jesus Cristo vem te ajudar Go Aqueles que estão esperando Jesus voltar Orando e vigiando Tu deve estar Pois Ele vem e para o além nós vamos subir Foi Ele Quem te deu a vida eterna Uma salvação tão bela Que não existe outra igual Agora